Ok, dia 5. Dia 5 é aquele dia mais soft, embora eu vou-vos obrigar a fazer algumas coisas, mas é aquele dia de reflexão, de análise e eu hoje vou-vos dar uma fórmula, a forma que eu uso para criar um post que funciona sempre bem. Por isso, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é atualizar os vossos status porque a primeira publicação já passou 48 horas por isso já temos mais informação em termos de likes, comentários, alcance e ontem também fizemos uma publicação por isso também temos esses dados para adicionar as nossas estatísticas porque se nós soubermos o que é que funcionou nós conseguimos criar sempre um post melhor que o anterior que é sempre esse o meu objetivo no meu Instagram eu sei que nem sempre é possível mas pelo menos na visão geral, na visão do mês eu quero ter sempre um mês melhor que o anterior e pelo menos tenho conseguido fazer isso. O mês de Abril foi muito, muito bom para mim, principalmente porque tive tantos dados e consegui usar os dados a meu favor. Hoje é dia de análise, por isso vamos atualizar os nossos dados, não se esqueçam disso e agora vamos passar para o meu método, a lógica que eu uso para criar um post que eu sinto que é sempre melhor que o anterior. Por isso, dados. A primeira coisa são dados. Eu tiro sempre uns 5 minutos para tentar perceber o que é que correu bem nos postos anteriores, o que é que correu mal e o que é que eu posso melhorar. A segunda coisa é o tema. O tema já está definido desde o dia 1 e de certeza que vocês estão a conseguir fazer uns pequenos ajustes à medida que estes dias vão passando por isso já têm uma ideia base de que temas é que vocês podem tratar, de que temas é que são bons para o vosso público, o que é que resulta para o vosso público. Acho que já está quase definido e é uma coisa que vocês têm de ter sempre em mente. Eu aconselho primeiro a descrever o que vocês estão a sentir, o que é que vocês querem passar e a vossa descrição tem que bater nestes pontos. Primeiro, tem que ter um objetivo. todos os nossos posts têm que ter um objetivo. não pode ser, como eu vos disse, logo no primeiro dia, não pode ser colocar uma foto e fugir, colocar uma foto sem descrição, sem nada e desaparecer, isso aí não pode acontecer porque vocês perdem uma oportunidade para além de estarem a gastar fotos, porque não se pode gastar fotos, vocês têm que usar as fotos com algum intuito, com algum objetivo para além de estarem a fazer isso, vocês estão a perder uma oportunidade enorme de serem vistos, de serem reconhecidos, estão literalmente a colocar a foto no lixo. Esta foto, se vocês não tiverem um objectivo, não vai chegar a quase ninguém. A segunda coisa que vocês têm que ver, o segundo ponto que vocês têm que fazer um check, é se, primeiro, se ensina, se entretém ou se encoraja de alguma forma, tem que ter um destes três ou dois ou três como vocês quiserem, mas tem que criar algum tipo de emoção, tem que mostrar algo, ensinar algo, vocês têm que dar de alguma forma valor aos vossos seguidores, não pode ser só fotos da vossa cara sem qualquer tipo de descrição porque não há muito que eles possam retirar disso ok, vocês são bonitos <risos> a vossa foto é bonita mas não há muito que eles possam aprender sobre isso e as pessoas para ficarem na vossa conta precisam de retirar alguma coisa de vocês é um bocadinho egoísta, é verdade mas as pessoas funcionam desta forma se alguém não vos dá algum tipo de valor se não vos acrescente de alguma forma possivelmente vocês não são amigos dessas pessoas, certo? por isso, porque é que haveria alguém de que nem vossa amiga é querer vos seguir vocês têm que dar algum tipo de valor para ela ficar. E outra coisa que a vossa publicação tem que ter é pedir algo, pedir uma ação, ou seja, comenta, deixa um like, partilha e nestes últimos dias eu pedi sempre para vocês perguntarem alguma coisa ao vosso seguidor, porque o comentário é muito importante Claro que partilhas é muito, muito forte, mas para estes momentos iniciais é importante vocês pedirem comentários para vocês criarem ligações com as pessoas, para depois elas eventualmente sentirem já essa ligação forte para partilhar o vosso conteúdo. Vocês podem pedir muitas coisas, mas peçam. As pessoas precisam de saber exatamente o que é que vocês querem delas para conseguir agir. Se vocês não colocarem esse tipo de pedidos na descrição, as pessoas ficam a pensar que se calhar vocês não querem esse tipo de interação com os vossos seguidores. E depois, o que eu costumo fazer é a partir nessa descrição do tema, de tudo, de todos os pontos anteriores, eu escolho a minha foto ou eu crio a minha foto e é assim que eu funciono e é assim que o meu método fica muito, muito, muito, muito mais fácil e muito mais rápido. Por isso, este é o meu método para criar um post rápido, fácil, eficiente, que não me gaste muito tempo, mas que tenha os melhores resultados. Por isso, para hoje eu quero que vocês tentem já ter tudo preparado para amanhã não ser tão estressante fazerem uma coisa no momento. Por isso, vamos fazer um pequeno resumo do dia de hoje e vou-vos também dar-vos ideias para as 5, mínimo 5 de Instagram Stories de hoje, por isso vamos ver. A primeira coisa que nós temos de fazer é analisar, porque hoje é um dia de análise, de reflexão. O vosso post tem que passar por estes pontos. Vocês acham que o post ontem atingiu o objetivo? Que a história é clara? Que foi interessante para o público e que deram valor ao vosso público? E que se de alguma forma criaram confiança, se fortaleceram a vossa ligação com o vosso público? É muito importante. E a última pergunta que eu vos quero fazer é se vocês sentiram um crescimento dos vossos fãs? Porque ter seguidores não equivale a ter fãs. Ter seguidores é um número, enquanto ter fãs é ter público ideal, público que interage público incrível que vos vai conseguir dar tudo o que vocês quiserem, quando vocês pedirem, que vos vai partilhar para outras pessoas, que vos vai ajudar a aumentar o vosso crescimento e é este tipo de fãs que vocês querem. Por isso eu quero sempre que o vosso post seja sempre o melhor que o anterior e se não pudesse ser melhor que seja ao menos uma recriação, que seja diferente, que inove de alguma forma. Por isso, a ideia principal é juntar todos os dados de todos os dias anteriores, todos os dados que os vossos seguidores vos vão dando e depois eu só quero que vocês tirem o dia de hoje para pensar e se conseguirem para criar o post da manhã que é o melhor até agora, isso é muito importante. Por isso, a lógica de criação de um post, pelo menos o meu método, é primeiro pensar num tema em relação àqueles temas iniciais que nós falamos no primeiro dia, a partir daí escrever uma descrição vocês já precisam de abrir o bloco de notas e começar a escrever as ideias e tentar criar uma descrição final para o vosso post em apenas 10 minutos e como eu vos disse, este processo vai ficar cada vez mais rápido à medida que vocês vão praticando cada vez mais. Por isso, existe uma checklist que eu gosto de fazer para ver se o post vai funcionar ou não, se vai ter sucesso ou não. Primeiro, ele tem que ter um objetivo, é muito, muito importante. A segunda coisa é saber se ele ensina, se ele entretém ou se ele encoraja de alguma forma os vossos seguidores e também tem que ter uma ação, ou seja, pedir um like, pedir um comentário, pedir para partilhar é muito importante vocês darem indicações aos vossos seguidores do que fazer e depois a partir de todos os dados anteriores que nós vamos fazer é ir à nossa galeria e procurar uma foto que de certa forma represente a emoção ou a história que nós queremos contar ou se vocês tiverem tempo criar a vossa própria foto específica para este post. Por fim, eu quero-vos dar algumas ideias de publicações que vocês podem fazer nos Instagram Stories, como eu vos disse, vocês têm que fazer no mínimo 5 para conseguirem ter alcance dos vossos seguidores, por isso a ideia principal é vocês mostrarem o vosso dia-a-dia. -dia. Coisas simples, a comida que vocês estão a comer, o que é que vocês estão a fazer, o exercício físico que vocês estão a fazer no dia, é muito importante. Depois, façam-me perguntas e encorajem as pessoas a responder. Usem aquela dica de mostrar opções de resposta para os vossos seguidores se ainda a interação não estiver a ser muita, porque assim de certeza que vocês vão ter algum tipo de resposta e alguns dados para usar para próximos posts e hoje aconselho-vos a partilhar algumas contas que vocês adoram, nos vos inspiram e não se esqueçam de fazer tag dessas contas porque muito provavelmente se a conta não for muito grande e se a vossa menção não ficar perdida em todas as mensagens, o mais provável é que essa pessoa retribua o favor por isso, essas são as dicas que eu tenho para vocês para o dia 5, espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e tentem criar a publicação de amanhã, tentem criar esse método de trabalho em que vocês já têm trabalho feito, em que vocês conseguem, de certa forma, relaxar um bocadinho no dia de publicação e conseguirem prestar atenção a outras coisas que vocês precisem de fazer, para não ser sempre em cima do acontecimento. E por hoje é tudo, não se esqueçam que vocês podem sempre comentar aqui embaixo no vídeo, falar comigo para debatermos as vossas ideias para a publicação de amanhã, estamos nisto juntos, não se esqueçam, e vemos amanhã para o dia 6.